Boa noite a todos. Meu nome é Catarina, sou trabalhadora aqui da casa. E antes de iniciarmos a nossa eu gostaria que todos vocês que se fechassem os olhos. Para que nós possamos nos sintonizar com a equipe espiritual que está presente aqui hoje, nesse ambiente. Para que possamos encontrar o nosso mentor espiritual, aquele nosso amigo querido que nos conhece desde antes do nosso nascimento, aquele que está sempre nos intuindo as boas ações, os bons propósitos, nos acompanhando a jornada. Sintonizados com esse amigo querido, encontramos todos aqueles que aqui hoje estão trabalhando nessa casa, preparando o ambiente desde cedo, para que pudéssemos estar aqui hoje. Dessa forma, conectados com a espiritualidade, conectados com a nossa essência divina, agradecemos por todas as bênçãos que recebemos diariamente e que muitas vezes nos esquecemos. Agradecemos pela nossa existência, por essa etapa da nossa jornada, nesse plano da matéria, onde podemos colocar em prática todos os nossos ensinamentos, Onde podemos vivenciar o Evangelho que estamos assimilando pouco a pouco. Agradecemos pela nossa família. Por aqueles que vieram junto de nós nessa existência. Nos dando as mãos, nos ajudando na caminhada. Agradecemos aos nossos amigos nos confortam, que nos auxiliam, agradecemos por ter um lar, por ter um leito onde descansar nosso corpo depois do trabalho, depois do dia de afazeres, agradecemos pela mesa que nos sacia o corpo, agradecemos pelo trabalho, que nos dá a oportunidade de servir ao próximo e de engrandecer o nosso espírito. Agradecemos a chuva que cai, o sol que nos aquece, a água que nos mata a sede, a fauna, a flora. Agradecemos por todas essas bênçãos que são dadas diariamente. Agradecemos pela saúde, que sem ela não estaríamos aqui hoje nesse ambiente. Agradecemos essa doutrina bendita Que tem nos ensinado a fé raciocinada Que tem nos ensinado a buscar o consolo Por meio do Evangelho Que nos tem ensinado a fé Que nos tem ensinado a ter um propósito na vida A ter entendimento A ter compaixão, misericórdia a ter a necessidade de reajuste, de reforma íntima. Agradecemos, Senhor, pelos nossos problemas, pelos desafios que enfrentamos todos os dias, pois eles são a prova de que estamos aqui em processo de amadurecimento e que sairemos mais fortes do que quando nós entramos. Agradecidos por todas essas bênçãos, nos conectamos com Maria, nossa Mãe, que nos coloca em seu colo, nos cobre com seu manto azul de paz, de amor, de luz. Nos sentimos tranquilos, serenos, esquecemos todos os problemas, todas as nossas dores. E a nossa Mãe nos convida a subirmos um pouco mais e encontrar o seu Filho amado nosso irmão maior o espírito da maior envergadura moral que aqui esteve na terra Jesus nos toma pela mão, nos convida a caminhar aqui um pouquinho nos ensina a amar a tudo e a todos, a perdoar as ofensas nos sentimos conectados com essa presença tão amorosa junto de nós Maria, Jesus nos convido para subirmos um pouco mais encontramos o nosso Pai nosso Criador aquele que nos deu a vida aquele que nos deu este presente a eternidade e esse nosso Pai sabendo que somos eternos, espera a nossa evolução espera o nosso crescimento para que possamos cada dia um pouquinho mais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 O pão nosso de cada dia nos dai hoje perdoai as nossas ofensas assim como nós perdoamos a quem nos tenha ofendido não nos deixeis cair em tentação e livrai-nos de todo mal que assim seja graças a Deus bom hoje nós vamos falar de um tema que não é muito fácil é um tema que, na nossa agenda de preletores, ele vai ficando lá, vai ficando lá, né? Aí, uma hora, alguém tem que escolher esse tema. E ele é tão importante porque permeia a nossa existência. Nós, constantemente, somos chamados a vivenciar o aprendizado em decorrência desse tema. Então, uma hora, esse tema tem que ser falado. Uma hora esse tema tem que ser estudado E tem que ser analisado É sobre a morte É sobre o luto É sobre a desencarnação É sobre como enfrentamos O desencarne Daquelas pessoas que nós amamos muito Eu gostaria Que né, no final dessa preleção A gente possa sair um pouco mais leve Mais confortável Com mais esperança Com mais propósito para que nós possamos entender que isso faz parte da nossa vida. bom para que a gente possa começar é, sem contar né que esse ano foi um ano difícil eu acredito que para a maioria das pessoas a gente teve bastante é, situações que nos deixaram bastante angustiados eu por exemplo perdi minha mãe no começo do ano depois amigos muito próximos desencarnaram, então eu mesma tive que voltar a tudo aquilo que eu tinha aprendido na minha vida e que continuo aprendendo diariamente, para que eu pudesse me consolar, para que eu pudesse estar confortável. Todos nós passamos por situações desse tipo, principalmente nesse ano. E a gente, se a gente não buscar o apoio da doutrina, daquilo que a gente conhece, daquilo que a gente sabe, a vida se torna muito difícil. Principalmente para quem perdeu alguém muito querido dentro da sua própria casa. Então, a gente vai buscando nesse Evangelho as respostas que nós precisamos para continuar vivendo, para continuar tendo um sentido para a nossa vida. Bom, antes de mais nada O que a gente precisa saber De antemão É que todos morrem Todos, ninguém vai viver eternamente Jesus veio até a terra E não ficou para sempre encarnado São Francisco, entre outros Também passaram pela mesma experiência Isso se formos ver de forma Material Mas se formos nos atentar para o lado espiritual, ninguém morre. Porque todos viveremos para sempre. Somos espíritos eternos, vivendo vidas materiais. Então, a princípio, nos conforta saber que todos vão morrer. Tem até um versinho que eu conheço desde pequenininha, que é assim, ó. A morte é certa e o momento incerto. Se a certeza do primeiro nos assusta, a incerteza do segundo nos consola. Então, vamos vivendo a nossa vida, né? pensar, procurando não pensar muito nisso, até que somos chamados ao exercício de colocar em prática aquilo que nós aprendemos. Que todos iremos perder esse corpo material, mas que continuaremos a viver a nossa vida espiritual. Como começou tudo isso? Nós aprendemos durante séculos e séculos e séculos o que a igreja nos trouxe, de que a vida começava daqui para lá. Então a gente tinha um entendimento que nós saíamos dessa existência e íamos para um outro lugar. Aí a gente vai ver no livro dos espíritos, a questão 85. Qual é dos dois, o mundo espírita ou o mundo corpóreo, que é o principal na ordem das coisas? O mundo espírita, ele é preexistente e sobrevive a tudo. Então, é de lá que nós viemos, não é daqui que nós vamos para lá, é de lá que nós viemos. O que, que acontece? Desencarnamos, passamos um tempo em recuperação no plano espiritual... Até que o nosso perispírito tenha condições né, de prosseguir. Porque ao sair daqui temos algumas é, dificuldades que nós precisamos trabalhar no plano espiritual. Depois desse tempo de refazimento, nós vamos estudar aquilo que nós já estamos no nível que podemos estudar. Porque ao passar por existências, nós vamos subindo um pouquinho mais. Então, cada vez que a gente retorna no plano espiritual, nós vamos subindo o nível dos nossos aprendizados. Então, nós vamos aprender, nós vamos estudar, nós vamos em colônias de estudo, nós vamos encontrar os afetos. Porque lá se encontra a maioria dos nossos afetos. O que que acontece? Quando viemos para cá, alguns vêm junto com a gente para nos ajudar na jornada muitos desafetos vêm também, que é para a gente colocar em prática, o perdão, a misericórdia, o entendimento. Estamos no plano espiritual, trabalhando, estudando, até que chega o momento de voltar para a terra, voltar para a matéria. É fácil? Não. Extremamente difícil. Eu leio bastante livros, né, que falam no plano espiritual, porque eu quero aprender bastante. Cada vez eu leio mais. Eu acho que ainda não está suficiente. E aí a gente vai lendo, a gente vai percebendo que quem está lá não quer vir para cá. Quer continuar lá. É difícil vir para cá. Vocês já ouviram muitas vezes, dizendo que o nascimento devia ser um momento de mais tristeza do que a morte. É no nascimento né, de, um, de algum familiar nosso De algum bebê, de alguma criança Que nós vamos antevendo As provas que esse espírito Já passar, As dificuldades e assim por diante e No momento do desencarne É o momento que ele já passou por tudo aquilo E está voltando Está sendo é, Promovido A um nível um pouco maior Só que a nossa História os nossos ensinamentos que vieram de lá de trás, nos ensinaram diferente. Que nós saímos daqui para ir para lá. Então, com o tempo, com o estudo da doutrina, nós vamos começando a voltar naquilo que é a verdade. Nós estamos num plano espiritual e somos convocados, não vou nem dizer convidados, nós somos convocados a retornar para o plano da matéria. Tem um livro bem legal que eu li, que se chama Reconciliação. Ele conta a história de um menino que é assassinado nessa existência. Ele vai para o plano espiritual, ele é um espírito bastante evoluído, bastante, com bastante entendimento. Começa os seus projetos, começa os seus estudos, seus trabalhos, encontra seus amigos. Está vivendo uma vida plena no plano espiritual. Até que ele é convidado a retornar na mesma época em que ele foi assassinado para ser filho do seu pai que tinha assassinado ele. Só para vocês entenderem. Ele falou: Não, tudo bem, eu vou, vou ajudar né, meu pai nesse resgate dele, mas eu quero ficar só 15 anos. Não, você vai ser feito à sua vontade. Você vai viver 15 anos e você vai voltar. Para o plano espiritual... Para que você reencontre os seus amigos... Seus projetos... Os seus trabalhos... Esse foi o acordo... Então, ele viveu 15 anos... Os pais resgataram esse débito... Que tinham com medo... E ele com 15 anos desencarnou... Uma fatalidade... Sim, aos nossos olhos... Uma fatalidade... Para esse espírito... Ele estava recebendo o prêmio... Que ele tinha pedido... De voltar... 15 anos depois quando a gente começa a entender isso, que existe um acordo prévio antes de virmos para cá nós vamos entendendo que assumimos é, sacrifícios muito grandes como é, ser mães e pais de filhos que podem voltar antes de nós por quê? porque somos capazes de ter esse fardo. Se nós combinamos, se nós teríamos ou não esse apoio, com certeza teremos, é porque seríamos com certeza capazes de suportar as provas que nós iremos passar. Então, se nós olhamos somente pelo prisma da matéria, é tudo muito difícil, muito doido. Quem passou pelo luto sabe do que eu estou falando. Quanto é difícil perder alguém que a gente ama. Eu até eu trouxe aqui uma frase. Quando a minha mãe morreu, tem uma amiga minha que ela... A gente lê um livro do Guimarães Rosa, do Dani Certão Veredas, e a gente marcou muitas frases do livro. O dia que ela morreu, essa minha amiga me mandou uma mensagem. E eu acho que a partir desse daquele momento, eu entendi o que, que a gente precisava. Lógico eu já tinha vivenciado outras perdas, é lógico que eu já tinha lido essa frase antes, mas ela chegou num momento que ela fez todo sentido para mim. Eu vou ler para vocês. O correr da vida embrulha tudo. A vida é assim: esquenta e esfria, aperta e daí afrouxa, sossega e depois desinquieta. O que ela quer da gente é coragem. Ser é capaz de ficar alegre, mais alegre no meio da alegria, ainda mais alegre no meio da tristeza. Então, eu percebi que a palavra-chave dessa frase do Guimarães Rosa era coragem. Muitas vezes, o que nós precisamos da vida é coragem. De enfrentar as dificuldades e as dores que nos amem. Porque elas vão existir para todos nós. Se nós tivermos a coragem de enfrentar, de dar um sentido para a nossa existência... Com a fé que nós estamos desenvolvendo, as coisas vão ficar mais fáceis? Não. Quem já passou pelas perdas da vida, sabe que não são fáceis. Mas que nós estamos aqui com um propósito. Viemos para ajudar nossos irmãos, para que eles resgatem suas provas. E para que nós possamos resgatar. Não existe nenhuma perda que nós, que nós vamos passar Que nós passamos já no passado Que foi por acaso, que foi injusta Nada é injusto uhum. Estamos num mundo de provas e expiações E voltar para o plano espiritual é bom Não é ruim Contanto que nós tenhamos desenvolvido uma vida voltada para o meio Vai ser um retorno bom Que essa é a única certeza que eu tenho Posso acontecer várias coisas na minha vida e algumas coisas acontecerem, outras não, algumas funcionarem, outras não. A única coisa certa que eu tenho é que eu um dia, como Catarina, aqui, irei passar para um outro plano. Só que a essência que habita em mim, ela vai viver e vai viver e vai viver. E é a certeza que nós temos de que aquele ser que nós tanto amamos que tanta falta nos faz, ainda vive que ele, Espírito, está estudando, está trabalhando, está encontrando os antigos afetos, está pensando em nosso carinho, está tentando se libertar da matéria, que o que nos prende é o um apego. Nós temos apego, os Espíritos que partem têm apego, e eu acredito que uma das grandes provas que a gente tem que vivenciar aqui na Terra, quando a gente vem pra cá, é o amor, é a misericórdia, é a esperança, é o trabalho e é o apelo. Porque se tivermos apego, nós sofreremos sempre. É fácil? Não. Para mim, eu acho que é o pior. Ainda estou muito apegada a tudo. E estou estudando todo dia para que eu possa aprender um pouco mais. A me libertar dessa prisão que nos condiciona né? a matéria, as sensações da nossa carne, as sensações que a, as coisas externas nos proporcionam. Será que não seria mais importante a gente começar a vivenciar mais o espírito? Mais a essência Olhar para aquelas pessoas que nos, nos rodeiam Nossos filhos, nossos pais Nossos cônjuges, nossos irmãos E ver além da matéria Ver o espírito que habita naqueles seres E se por acaso um deles for antes de mim Que eu possa continuar amando Aquele espírito que está ali Não somente a matéria E que eu saiba que um dia eu vou voltar a vê-lo. Nós sabemos disso. Temos bastante já evidências e provas e relatos que nos dizem que a vida continua. Que no plano espiritual não é ruim se nós fizermos uma vida voltada, como eu já disse anteriormente, ao bem, ao nosso crescimento. Então, o quanto de nós está sendo trabalhado para que nós possamos enfrentar as situações que nós poderemos vivenciar. Estamos preparados para o nosso desencarne Bem poucos estão. Mas é a única viagem que nós temos certeza que nós vamos fazer. Enquanto estamos aqui, temos que viver plenamente. A bondade, o amor, o perdão, a leveza... Porque de pesado a gente não nos leva a lugar nenhum, e só nos prende. Fazer com que aqueles momentos que nós estamos vivendo com as pessoas amadas, eles sejam é, multiplicados. Para que nós possamos levar isso quando formos em novo E que essas pessoas, se elas forrem antes de nós, que nós possamos manter essa chama acesa. Que a gente possa saber que, Hoje, não estou vendo o corpo da matéria, mas eu consigo me conectar por espírito com esse ser. Quantas vezes, é, antes de dormir, né, eu começo a mandar as assim, mensagens para minha mãe, para o meu pai, que já se foram. tá tudo bem? Como vocês estão aí? Mandar um sonho, algum recado. E já sonhei, já em vezes. E sei que estão bem, porque foram pessoas muito boas, muito... Generosas. Tenho certeza que estão hoje num lugar bom. Mas também sei que quando eu for embora, eu sei que eles estarão esperando por mim. Então, isso também não é tão ruim assim. Eu sei que irei reencontrar aqueles que me amaram e que eu amei e continuo amando. Esse é um exercício que nós temos que desenvolver no nosso dia a dia. É difícil perder alguém muito próximo? Não. É muito difícil. Não é difícil, é muito difícil mas se nós não buscarmos em nós as respostas para esse desafio que nós enfrentamos não teremos de nenhum outro lugar é dentro de nós que nós buscamos o apoio necessário para seguir em frente tem um livro que eu acabei de ler por sinal que chama Quem Tem Medo da Morte? do Richard Simonetti que é um autor que a gente tem né? Na casa a gente gosta muito dele Tem um monte de livros muito fáceis de entender E eu estava relendo até esse livro Que era exatamente para essa preleção E eu queria ler para vocês Para que a gente possa é, nos sintonizarmos com o que ele disse Não se trata de assumir fria racionalidade Reduzindo nossas afeições A meras peças que admitamos perder no jogo do destino mas de buscarmos compreender os mecanismos da vida, a fim de não nos sentirmos à margem dela, como se não houvesse mais razão para viver, porque o ser amado partiu. Chegada e partida, convivência e solidão, união e separação, vida e morte, são antíteses existenciais que se repetem no relógio dos séculos, trabalhando nossa personalidade na dinâmica da evolução, de conformidade com os desígnios sábios e justos de Deus. Por isso, em nosso próprio benefício, é imperioso que estendamos outras raízes de estabilidade emocional, a começar pelo empenho de cumprirmos as finalidades da jornada terrestre. A convivência com entes queridos é importante, mas representa apenas parte das motivações que devemos cultivar. Há outras inadiáveis fundamentais. O aprimoramento intelectual e moral, o esforço de auto-renovação e participação ativa no meio social a serviço do bem, o desenvolvimento de valores espirituais. Semelhantes iniciativas acendem em nosso peito a chama divina do ideal, que ilumina os caminhos oferecendo-nos conforto e segurança em, todos, em todas as situações. A perda ela vai acontecer de uma forma ou de outra, mas o nosso propósito aqui na Terra não foi somente a convivência com determinados espíritos, eles vieram para nos ajudar na nossa jornada. Espíritos vão chegar e outros vão embora. E pode ser que a gente continue. Porque nós temos um propósito para nossa vida que é além disso. Como foi dito aqui, o propósito no bem, a nossa auto renovação, a prática intelectual e moral, a busca por valores espirituais. Então a saudade existe? Existe, vamos conviver com ela Mas nós temos que continuar a nossa jornada Primeiro porque todo aquele espírito que vai embora E nós ficamos chamando por ele Buscando ele Nos sentindo vítima Passando essa energia né, De pesar, de sofrimento Prende ainda mais esse Espírito à terra. Então é preciso ele se libertar. Ele já não está mais entre nós. Na matéria. Ele está agora buscando novos conhecimentos. Novas experiências. Ele vai continuar sentindo amor por nós? Sim, assim como nós. Mas é como se ele fosse viajar. Nós continuamos a nossa vida... Nós buscamos ser pessoas melhores, pois é isso que nós vamos nos reportar quando for bom E vamos trocar experiências com esse partido. Ele vai contar o que aprendeu no plano espiritual e nós vamos contar o que vivemos aqui na Terra. Somando conhecimentos. Mostrando que tudo tem um sentido, tudo tem um propósito. Nesses últimos meses, né, cada vez que alguém desencarnava, eu coloquei na minha cabeça e eu dizia assim, é, aos poucos, cada um de nós está voltando para casa. Cada desencarno que eu ficava sabendo, isso me vinha na cabeça. Aos poucos, cada um de nós está voltando para casa, para que eu entenda que eu também posso ir, para que eu entenda que aqueles que estão perto de mim também podem ir. Pois a nossa casa não é aqui Nossa casa é um lugar Aonde a morte não existe Porque lá é o plano espiritual O plano da eternidade Nós somos seres que viemos das estrelas E vamos continuar nossa jornada Essa é apenas uma parada Apenas uma estação Temos outras Na verdade já vivemos centenas de existências E vamos viver mais centenas de existências então, o apego, apenas uma delas, mostra o quanto ainda estamos apegados a essa coisa pequena que nós transformamos em vida. A vida é muito maior que isso. A vida é prolongada. Ela se estende. E todos esses que já partiram estão, com certeza, buscando a sua evolução, assim como nós estamos também. Então não vamos interromper a nossa jornada Vamos continuar vivendo Vamos dar orgulho Para aqueles que já se foram Vamos mostrar para eles que a gente conseguiu Que a gente teve coragem Assim como pediu Graciela brasileiro E antes de acabar é, Eu quero ler uma coisa que eu acho bem legal assim, Para que a gente guarde Imagine que você está à beira mar Que você vê uma embarcação partindo você fica olhando enquanto ela vai se afastando e afastando. Cada vez mais longe, até que finalmente parece um pequeno ponto no horizonte. Lá onde o mar e o céu se encontram. E você diz, pronto, ela se foi. Foi aonde? Foi a um lugar que sua vista não alcança só isso. Ela continua tão grande e tão bonita como era quando estava perto de você. E naquele exato momento que você está dizendo, ela se foi a outros olhos vendo aproximar-se e outras vozes exclamando com júbilo ela está cheia então que a gente possa sentir amor por aqueles que já se foram que possamos continuar nossa jornada com muito um empenho com muita dedicação buscando ser o melhor de nós pois eles também estão buscando isso e um dia ao nos encontrarmos Poderemos dar um abraço bem apertado naquele que se foi dizendo que seu amor não é que tá bom. Ele simplesmente aumenta que assim seja, graças a Deus.